O vídeo de hoje é para a gente bater um papo sobre uma pergunta que muitas das vezes eu escuto que é a seguinte fiz 40 anos e agora <risos> O vídeo de hoje é um vídeo completamente diferente de tudo que eu já fiz aqui no canal. O objetivo dele é eu estar tá conversando sobre um assunto que está sempre é, acontecendo com mulher mais de 40. Pelo fato de eu ter o blog e ter começado toda essa trajetória falando sobre moda, beleza, culinária, que em algumas situações eu questiono se realmente a gente precisa se cobrar tanto. A mulher com mais de 40, ela tem muitos atributos. Ela tem casa, ela tem trabalho, ela tem família, ela tem cachorro, papagaio, ela tem que cuidar de todo mundo, ela tem que cuidar dela e ainda tem que ficar se preocupando com coisas que, na minha opinião, são desnecessárias. É, eu observo, muito muitas das vezes, que a mulher quando chega aos 40, ela acha que tem que mudar o guarda-roupa. Mas por que, que você tem que mudar o seu estilo? É porque quando eu chego aos 40, eu não vou ficar usando um shortinho de 20% eu não vou ficar usando roupas com decote porque meu seio caiu aonde está escrito que você não pode usar o princípio disso tudo é que você precisa se sentir bem com o que você veste independente se aparece o peito se aparece a perna ou se aparece a barriga isso tem que ser de acordo com o que você gosta independente da sua idade é importante que a gente tenha em mente que o nosso estilo é algo aonde a gente se sente confortável, é o local aonde você mais gosta de ficar. Então se o meu estilo é usar saias até o joelho, usar sapato fechado, blusas abotoadas, gosto, me sinto bem, olho no espelho e é o que eu gosto de ver, eu vou usar essa roupa independente se eu tenha 20 ou 60. O meu objetivo é tentar Falar com você com mais de 40 anos que você não tem que fazer mudança nenhuma, você tem que vestir o que lhe faz bem. Um outro comentário que muitas das vezes as pessoas me fazem é com relação ao cabelo. Ah, eu cheguei aos 40, eu tenho que cortar, né? Eu tenho que cortar porque cabelo longo não fica bom. Por que que não fica bom? a oito tá escrito que não fica bom? Um cabelo longo. Ele é um cabelo que se caracterizou como o cabelo das princesas da Disney, onde todas têm cabelos longos, cabelos volumosos, enquanto as rainhas todas têm cabelo curto, ou pelo menos cabelo preso. E aí criou-se... Essa fantasia, agora nada impede que você tenha um cabelo longo se você tem 60 anos, se você tem 50, se você tem 40, se você tem 20 Agora você olhou no espelho e falou, meu cabelo não está bom, por quê? Meu cabelo não é o que era antes, meu cabelo está ralo, o meu cabelo não está encorpado, ele está opaco, meu cabelo grande está feio Ok, tome uma providência, tente se sentir melhor com o que você gostaria de olhar no espelho e ver. Agora, se você tem um cabelo bonito, um cabelo encorpado, você olha e gosta, poxa, meu cabelo tá tão bonito, olha, ele tá lindo, eu não, eu não tô vendo meu cabelo feio, eu tô vendo meu cabelo bonito. E você vai cortar porque você fez 40 anos? Ah, oh, tá escrito isso, Jesus! Então, gente, pelo amor de Deus, a idade de 40 anos, ela não é marco para mudanças de comportamento, mudanças de estilo. Você pode chegar aos 40 com uma maturidade e um amadurecimento que você não tinha antes. Você chega à conclusão de que coisas que aconteciam quando você tinha 20, 30 anos e que você dava uma importância enorme, hoje você acha um absurdo. Você observa assim, meu Deus, como eu perdi tempo com isso. E aí, o um amadurecimento mostra que você não tem que se submeter a nada. Você tem que... peraí... opa, para tudo. Eu não estou me sentindo bem desse jeito. Eu quero mudar porque aquela história que eu vivi até ali, ela não me agradou. Hoje eu consigo ver, mas por quê? Porque você com 40 anos, você tem uma maturidade. São 40 anos vivendo de um jeito. E chega uma hora que você vai aprendendo e vai, vai reaprendendo e vai reaprendendo. E, e começa a avaliar o que é bom e o que é ruim. E aí, a gente vai e fala, né, sobre maquiagem. Olha, o que, que você acha de você, de repente, passar uma base? Ah, não, eu não uso maquiagem. Eu uso essa coisa de maquiagem. Quando eu era mais jovem, eu até usava maquiagem, né? Mas agora, eu tô cheia de pé de galinha, eu tô cheia de ruga, eu não uso maquiagem. E aí, eu estou... Quando eu escuto um negócio desse, eu tô falando com a pessoa você sabe o que ela tem na boca? Um batom lindo, mas ela está de batom então ela está usando maquiagem? está, ela não tem que parar de usar a maquiagem porque ela tem linhas de expressão e rugas, hoje em dia o mercado está assim, ó de base de baixa cobertura, você tem BB Cream, você tem base onde você cremosa, onde você pode estar tá disfarçando, você tem pó, tem tanta coisa no mercado, tanta coisa que você pode usar. Você pode ter 80 anos e você vai usar os mesmos itens de maquiagem que uma menina de 20. Claro e evidente que são guardadas as quantidades e proporções. Óbvio, quanto mais lisa uma superfície, mais fácil tendo com aplicar camadas de produto. A partir do momento que eu tenho uma camada onde ela é toda irregular, eu tenho que colocar pouco produto para ela ser nivelada na sua irregularidade. Então a ideia é falar para você... Que esses preconceitos que tá na tua cabeça, de que 40 anos você tem que fazer coisas diferentes por causa da sua idade, eu queria te dizer que o caminho não é esse. Eu sou uma mulher com 47 anos que também tive questionamentos e olhei pro espelho e falei, e agora? E agora nada, tem nada de agora. A vida é pra que você viva da melhor forma possível. Então, se você tem mais de 40, seja bem-vindo à vida viva intensamente. Você chegou numa etapa onde você conquistou tanta coisa, onde você viveu tanta coisa, onde você tem tanta experiência de vida. Utilize isso para você viver melhor, para você conquistar novos sonhos, utilize isso para você aprender mais, porque ninguém vive estático todo mundo quer conquistar alguma coisa. Então é isso. Se você gostaria que eu falasse de um outro assunto sobre o universo da mulher com mais de 40, deixa aqui nos comentários, deixa a sua sugestão pra gente poder estar tá interagindo e eu poder conhecer você um pouquinho mais. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, Quer fazer o favor de se inscrever? Clica aqui embaixo no botão escrito inscrever-se e vem fazer parte do nosso canal com moda, beleza, culinária. Tem muita coisa legal. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.